Né? Eu quero falar para você né, Aquilo que Deus colocou no meu coração Mediante esse texto de Atos Capítulo 2 de 13, Depois você pode ler em casa okay? E aí você vai perceber nitidamente ali A manifestação do Espírito de Santo E você vai ler o verso 13 E você vai, vai ouvir O verso 13 aí. E alguns Zumbavam e disseram que estão, aqui no nosso, ou seja, estão bêbados né? Então a verdade é que a muita do Espírito Santo de Deus aqui, né, em Atos 2, é a voz escandalizando algumas pessoas, porque algumas pessoas falam, assim, estão bêbados o que eles estão falando, e não estão falando sobre a razão. Porém, entretanto, toda a via. Quatro, quatro, tipo, Manifestação, né? muitas pessoas assim, com a mídia, mas não. Mas Tchau, Pé, já que... Nem... Que é a onde a o Espírito Santo do coração daquele trabalho então depois disso, depois desse ser, depois dessa manifestação do Espírito Santo, o que acontece aqui em Atos capítulo 2? Depois dessa manifestação, o que acontece como eu ver diante de Deus aquilo que Deus colocou no meu coração? Que a primeira coisa é que vem o cumprimento da palavra profética. Depois que você é seado pelo Espírito Santo depois que o Espírito Santo deramor e na sua vida, o que Deus vai fazer é cumprir as promessas que Ele fez a essa praga chamada Covid-19, tá bem? Então se você pega isso, você acredita nisso com um presente, o que vai acontecer? Essa praga não vai chegar na sua vida. Alô? Por quê? Porque você está literalmente perdido que o Espírito Santo que está dentro começa, tem, né? às 18 horas, ele começa de novo ali, 6 horas da manhã, 12 horas de 18 até as 6 da manhã, enfim, o que eu quero dizer para vocês é que a palavra profética, ela começa a ser gerada através de Pedro, depois do Pentecoste, ao verso 16, mas, 9 de Joel. Começa a manifestar nele. Amém. Alô? Você aqui? Glória a Deus. Então, querido, quando você tem essa manifestação do Espírito Santo de Deus na sua vida, quando o Senhor começa a criar um novo coração em você, quando Ele começa a movimentar a sua vida, você começa a entender aquilo que Deus quer para sua vida. Você começa a entender o que Deus quer fazer em você. O seu beiro. ele não quer mudar só o seu coração, ele conhece o seu coração, Provérbios 4, 23. Dizer tudo que você tem que guardar guarda o seu coração. Mas aí, o que a gente faz quando a gente é adolescente? A primeira coisa que a gente faz é entregar o coração às paixões, ainda criança. Está aí, a ah, bebê? que a água que eu lhe der se para nele uma fonte de água e jorrará para a vida eterna. Não? O que Deus quer fazer em você? É fazer com que você seja uma fonte de água que jorre para a vida eterna. Uma fonte de água que as pessoas possam ter através de você alguma coisa para receber. Porque as pessoas se você não tem. Se você tem o Espírito de Deus, você pode dar esse Espírito para as pessoas, pegando o um eu para elas, e o Espírito te enche de mais capacidade, te enche de mais sabedoria, para que você possa continuar dando, cada vez mais, porque, se você se esvaziar, mas Deus vai te encher. É como um copo de água. Alô? É como um copo de água. Depende da forma de como você vê o copo. É? Às vezes as pessoas dizem, ah, mas esse copo está meio vazio. Mas você pode dizer que esse copo também está meio cheio. Vai depender da sua visão de como você vê o Espírito Santo dentro de você. Se é uma força ativa, se é um raio de luz, ou se é uma pessoa que está sempre com você aonde você for, por onde você ir, e que quer tomar conta do seu coração, fazendo com que o seu coração gere uma vida saudável. Falou? Nunca foi da vontade de Deus que a humanidade perecesse da forma que tem perecido. Nunca foi. E a gente sabe muito bem disso. Mas, infelizmente, o coração do homem mudou para o mal. Então, querido, ainda dá tempo de converter o seu coração. permita que as águas do Espírito Santo de Deus inundem o teu ser e lave você. E eu estou aqui falando de coisas espirituais. Amém, irmão? Porque senão algumas pessoas podem falar, ah, mas como assim? Permitindo que o Espírito Santo de Deus tenha livre acesso na sua vida. O seu coração torna a ser um coração novo, um coração que foi selado pelo Espírito Santo da promessa... Amém ou não amém? É aí querido... Quando você tem esse coração novo... Um coração purificado... Um coração... Sabe... Novinho... Um coração que crê... Um coração que foi... né, Um coração que foi carimbado... Com o Espírito Santo de Deus... Sabe o que Deus faz com você? Deus te santifica... Alô? Então... A segunda coisa que vem depois... E o Pentecoste é literalmente, você começa a fazer a diferença no meio das outras pessoas. Você começa a fazer a diferença no meio do povo. Porque é isso que vem depois do Pentecoste. Aqui para Pedro, pouco aconteceu. Pedro não era ninguém. Quem era Pedro? Para falar da forma que falou e as pessoas se converterem. Ninguém. Mas Pedro abriu a sua boca. E Pedro pregou a sua palavra. E agora ele estava sendo confundido com uma pessoa eloquente. Como pode eles estarem falando assim para nós? Essas pessoas não são indultas, ou seja, elas não são doutoras, elas não sabem da lei, elas não têm conhecimento das escrituras. Como pode estar sendo usada desse jeito? Ei, o Espírito Santo de Deus, ele não fica procurando pessoas capacitadas para poder pregar o Evangelho, mas todos aqueles que chama para poder falar do Evangelho, Deus capacita. Que então não se sinta um idoso, não se sinta uma pessoa que não sabe falar, Deus colocará, colocará palavras na sua boca. Alô? Senta aqui. Então, querido, nós precisamos começar a perceber. do Santo de Deus, algumas pessoas começaram a fazer cheio de rosto, Eles estão bêbados. Ah, não é possível. Como assim? Sabe? E olha que essas pessoas aqui que eram homens comuns, eles eram pessoas que frequentavam essas festas. As festas do Pentecoste, a festa da Páscoa, que era o Passagem, a Mitzorra, a festa do Estado né? O Kipur, que era a festa do Pentecoste né? lá para o povo não no então a gente precisa começar a compreender o que o Espírito Santo de Deus quer fazer com você e quer te capacitar o Espírito Santo de Deus quer que você seja uma pessoa incomum ou seja, você é uma pessoa diferente das outras então fique se falando a todo mundo ah, mas todo mundo faz Essas pessoas que começaram a, a criticar a manifestação do Espírito Santo de Deus na vida dos discípulos, essas pessoas eram frequentadoras de culto, eram frequentadoras de festas judaicas, eram os judeus que estavam sempre nascendo agora, que estão sempre nas festas religiosas. E eles foram que, que, esses foram que, os que criticaram o Espírito Santo de Deus. Então não seja você essa pessoa que vai criticar a manifestação do Espírito Santo de Deus. Eu é quero uma orientação para você que quando você não sabe se é ou não o Espírito Santo de Deus que está manifestando na vida de uma pessoa, fique calado. Sabe por quê? Porque se você ficar calado você não vai precisar responder para Deus o porquê blasfemou contra o Espírito Santo de Deus. Então fica calado. Se o Espírito Santo de Deus não está manifestando da forma que você entende que Ele poderia manifestar, porque Ele não está procurando uma pessoa boa, simplesmente boa para manifestar. Ele está procurando uma pessoa de coração puro, que está entregando a sua alma para o Senhor. Sabe que está permitindo a manifestação sem nenhum tipo de pensamento racional. Ah, será que isso é de Deus? Ah, será que isso não é de Deus? Não cabe a nós julgarmos o que é ou que deixa ser de Deus no que diz respeito à manifestação do Espírito Santo de Deus. Por quê? Porque o Espírito Santo de Deus ele é inconfundível. Alô? O Espírito Santo de Deus é a única pessoa em que você não pode pecar contra Ele. Você pode até pecar contra Deus e falar o nome de Deus vão. Você pode até pecar contra Jesus e blasfemar contra o Filho de Deus. Mas Jesus disse que se você pecar contra o Espírito Santo de São Deus, não há pecado Deus. Alô? Você está aqui? Então, querido, que o seu coração seja quebrantado, que o seu coração seja mudado, que o Senhor possa arrancar esse coração de pedra e colocar para que a sua vida, para que a sua história seja mudada. E eles agora se tornaram pessoas notáveis. Alô, alô você está aqui? Amém ou amém? Verso 7 do capítulo 2 de Atos diz assim. Verso 7. Diz assim. Jesus disse, Jesus disse isso no capítulo 1, verso 7. Não nos pertence saber os tempos ou as estações que o Pai estabeleceu pelo seu próprio poder. Alô? Não é, sabe, o que você acha. Porque o que a palavra de Deus diz aqui é que eles estavam é, literalmente atônicos. Eu li um, né? Ninguém falou nada. É só protestar para ver se você estava ligado. Verso 7 do capítulo 2 diz assim. E todos pasmavam e se maravilhavam dizendo, uns aos outros, pois que não são galileus os homens que estão falando? Depois da manifestação do Espírito Santo na vida de Paulo Quando estava indo para Damasco Ele nunca mais foi a mesma pessoa E por onde Paulo ia, agora Paulo pregava o Evangelho E ele dizia Quando eu estava a caminho de Damasco Eu vi uma grande luz E ouvi uma voz do céu dizer: Saulo, Saulo, por que me persegues? Hã? A vida de Paulo mudou e eu tenho certeza, querido, que você que está aqui, a sua vida mudou. Depois que o Espírito Santo veio sobre você e você foi selado pelo Espírito de Deus. E eu acredito sim que Deus vai cumprir tudo. tornou 10 igrejas na cidade, porque havia dez cidades, e eles chamavam aquela região de Decápolis, onde havia dez cidades, e lá se tornaram 10 igrejas, por causa de quê? Por causa da transformação de um homem endemoniado, um homem que ninguém dava valor por ele, mas quando veio, se apresentou diante de Jesus, Jesus a vida dele. quando você coloca a sua vida diante do Senhor, o Senhor transforma a sua vida, amém. Alô, você está aqui, amém. amém ou não amém? amém, quantos estão aqui, diga amém. amém, então permita que o Espírito Santo de Deus lhe revista esta noite, amém? amém, e nesse dia ele possa literalmente ser derramado sobre você, Hã? porque esta é a apresentação querido, que o Espírito Santo começa né, a gerar na nossa vida. Ele é apresentado aqui como um líquido, né? um líquido que é derramado sobre você. É assim que a gente vê o derramamento. né? Quando você pegasse um, um copo de água, eu não vou fazer isso, e você derramasse. É? Deus quer literalmente pensar sobre a sua vida. Deus quer derramar esse Espírito sobre você. Deus quer fazer esse derramamento e ele não pode ser, né? depois desse derramamento, a sua vida nunca mais será a mesma. Depois que você permitir ser encharcado pelo Espírito Santo de Deus, você não vai o mesmo. amém? Né? Eu digo isso porque eu também, querido, eu fui encharcado pelo Espírito Santo de Deus. Sabe que todas as vezes que as pessoas diziam, é um são", eu estava querendo aquela unção. Eu era quase que um olho grande de unção, um né? Alguém levantava a mão e assim, Eu vou lhe dar uma unção. Eu corria. Por quê? Porque eu queria mais de Deus. Eu quero mais de Deus na minha vida. Né? E eu, eu não era ninguém sem Jesus. E agora, eu sou alguém. Eu não era ninguém, ninguém. Ninguém. Agora. Da onde vim, da onde estou, eu sou rico em Deus. Sabe, e essa riqueza ela vem do céu. E essa riqueza quer vir sobre a sua vida. E a riqueza vai além das materiais. A riqueza vai, sabe, de um espírito vivificado diante do Senhor. Um espírito confiante, com a certeza que Deus iniciou algo e que Deus vai finalizar aquilo que ele iniciou. Um espírito confiante diante do Senhor, porque Deus tem preenchido a cada dia. Eu preciso terminar que está ficando muito incumplido. A terceira coisa para eu deixar o som Três pontos né? Ou seja, o que acontece Depois do PT cortar? Você fica mais unido E mais perseverante E mais fortalecido Alô? Depois de você receber essa unção de Deus Depois do Espírito Santo manifestar Na sua vida O que Deus espera é exatamente mais fortalecido. Isso está onde? Passou. Versos 42, 47 dias dos dois, eles estavam ali. O nome, não o Preste atenção, eu vou finalizar a sermão. E perseveravam na doutrina dos apóstolos e a comunhão e no do partido pão e nas ações. Cada alma havia temor e muitas maravilhas e sinais, e faziam pelos apóstolos. E todos que criam estavam juntos em um em comum. Vendiam suas propriedades, fazendas, repartiam com todos, segundo cada um tinha necessidade. E o todos os dias no templo, partindo pão em casa, comiam juntos com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e caindo na graça de todo o povo. E todos os dias acrescentava o Senhor à igreja aqueles que haviam ser salvos, Sabe? Depois dessa manifestação do Espírito Santo de Deus na sua vida, você começa a perseverar mais. Você começa a querer estar junto. Né? Mas não é só falar, estamos juntos, não. Estamos juntos e misturados, não. É literalmente, sabe ser co-participante co do reino de Deus está literalmente agindo como uma pessoa lavada e remida pelo sangue de Jesus uma pessoa santificada pelo poder de Deus uma pessoa que foi selada pelo Espírito Santo de Deus a ponto das outras pessoas veem em você uma referência acho que era por isso que Paulo falava assim é, Paulo dizia os imitadores Hã? hoje, os pastores, né? Com exceção é claro, né? não é uma grande maioria. Que eu estou vivo aqui para não pagar, né? mas não é uma grande, é só uma minoriazinha. Alguns pastores dizem: 'Não olhem para'. transgredido Ele vai levar uma noiva pura. Uma noiva lavada e remida pelo sangue. Alô? Você está aqui? Então, querido, nós precisamos gerar, sim, essa comunhão, sim. Nós precisamos, sim, perseverar mais, sim, e a perseverar em todos os níveis e reais no que diz respeito ao reino de Deus. Na participação não só essa participação online, né? mas a participação fora também, porque esse vídeo vai passar e você não vai Porque você entendeu que depois do Pentecoste A sua vida mudou Depois da manifestação E é isso que eu estou chamando de Pentecoste Eu estou chamando de manifestação do Espírito Santo de Deus E depois dessa manifestação do Espírito Santo de Deus A palavra profética começa a cumprir na sua vida E você começa a receber mais do Espírito Santo de Deus Do derramamento do Espírito Santo de Deus E agora você começa a vivenciar a diferença na sua vida, porque as pessoas começam a ver que você é uma pessoa diferente. É? Às vezes, você está em algum lugar e as pessoas perguntam assim, você é evangélico, não é? Você nem abriu a sua boca, mas a pessoa olha para você e já sabe que você é. Por causa de quê? Por causa da manifestação do Espírito Santo de Deus. Alô, você está aqui? Então você precisa entender isso, porque você precisa estar ligado... A esse Espírito Santo Você precisa permitir que o Espírito Santo Esteja ligado a você Você precisa receber A sua vida Que está morando em você E você possa ser transformado Pela renovação Do seu entendimento E as pessoas possam perceber Nitidamente Que você é sim uma pessoa eu quero orar pela sua vida e quero finalizar esse culto. Em nome de Jesus. Uma canção de jeito. Pode baixar um o volume aí. Bota um fundo musical aí. Ver se você consegue orar pela sua vida. Em nome de Jesus. Mas esse monte de problema não permite você buscar a de Deus. e Eterno Pai. Eu quero é orar, Deus querido, por todos que estão aqui. Que por esses estão lá, e por esses que estão lá, e por esses que estão lá, que estão Que o Espírito Santo, que o teu Espírito Senhor possa inundar cada coração, agora, Senhor. Pai, onde houver meu Senhor, eu, Pai, em nome de Jesus, onde houver um trauma, uma decepção, eu, eu, em nome de Jesus, eu, Pai, que o Espírito Santo possa te tirar todo esse mal, eu, Pai, que eu possa lançar por terra e profetizar, ó Deus, que sobre a oração paz e alegria no Espírito Santo do Senhor, em nome de Jesus Ramachia, amém e amém. Você quer assistir essa palavra de amém? Amém! Aleluia, paz, Deus abençoe, quero te pedir a todos vocês aqui do, do, do Facebook, viu? Deus abençoe, em nome de Jesus, que hoje é quinta-feira, domingo nós vamos estar aqui de novo, então, se você tiver acesso lá, acessa lá ao Facebook, dá um, um joinha para nós, faz um comentário. É bom ter e Obrigado por vocês terem vindo. E é, te o em nome de Jesus. Fica na paz. Shalom. Shalom.